aqui tá cadê tá quero saber como que aqui tá oh! tá funcionando forte. agora que tá funcionando eu tenho que fazer isso daqui ó hum. <risos> só tu falar alto também tá bom tá tá todo mundo zoando Do mundo. Não, mas isso daqui é melhor mesmo eu vou virar o casu. Não, essa daí é o casu? Não, não, não. Não, não, não. Tá vendo? X, agora vamos fazer oi. Oi, tudo bem com você? Tá, ainda bem que estão ouvindo. Muito obrigado, Marli, por falar que está ouvindo. Muito obrigado. <risos> Deus, está muito bom. Ônibus só ando o dia inteiro. Tá, ó, oh, Agatha, o que, que a gente tem que fazer? Ô, oh, ô, oh, para aqui, vem no nosso brincadinho. Ah, precisa de sopa. Tá, Agatha. E daí? Eu vou cortando. Coloca aqui, Agatha. Coloca nesse lado. porque Que lado que for? Tá, coloca nesse lado aqui. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Tá, beleza. Não, eu vou cortar, sabe? Tá, pode ir cortando. Eu vou pegar essa cebola aqui. Tá da frente. Os caras estão nos atrapalhando. Eu vou dar facada nisso. Tomate. Sopa de tomate. Sopa de tomate. Deixa que eu pego os tomates. Vai, vai cuidando aí. Eu, eu vou cortando os tomates. Cuidando a panela, Agatha. Vai pegar fogo. SCP. O SCP entrou. Oh, não vai cuidando aí. Ai, ah, o prato! Não, é de alho, de alho, de alho, de, alho, de alho. Cebola, de ah, Vai queimar isso daí, Agri. Mano, a gente tá perdendo, Agri. Vai é fora, para de conversar. Ninguém, tá... Ninguém chamou vocês. Ah, mano, roubaram. Ah, a verdade, o Godzilla vai acordar. Destruição que a gente está fazendo, duas estrelas. Nossa, de novo. O oh, pessoal, eu vou avisar aí quem está na live. Que é só a Marli. Obrigada por estar na live, porque o resto entrou e saiu. Eu quero falar que Super Bunny Man, que é, um jogo de, que é um jogo muito engraçado. É um jogo de ficar de um coelho que tem que fazer parkour. Tá, ligado, tá? Daí, uh, quando lançar no PS4, eu vou trazer essa live. Tá, eu sou filho dela. desculpa pelo som alto é que é que é assim mesmo o bagulho é tudo é, tudo, é tudo, tudo mas é sério desculpa pelo som alto é porque eu não sabia mudar nesse dia e eu não tava vendo a live então não sabia se tava alto não isso mesmo tá ligado só tá falando isso porque eu só não sabia o que falar dele Agatha! Agatha, isso a parte está bugado! Vamos 13 segundos! Agatha! Ainda está tempo! Agatha! O prato, Agatha! Entrega o prato! Conseguiu! É, deu certo! Deu certo! Ah! Mentira que foi só uma torta! Pô, mas a gente entregou um prato. A gente entregou só dois pratos, né? É, aí ó. o um negócio na água, total sentido. É isso. Vamos lá, vamos lá. O cara tá louco cortando. Tô... Aí gente... agora é de fazer hambúrguer. Ai meu Deus, como que fazer sambulho Tá, preciso disso daqui Já coloquei errado Tá, ó esponja. virá o caso um dono do gato é lá mano um gatinho velho <risos> suco de tomate minha. que nem era pra gente conseguir três estrelas A gente fez dois pratos Não se esqueçam de ir passar no meu canal de lives Porque lá agora só vai ter live Sumer É, vai ter só live lá E é, é isso Só vai ter lá e Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Deixa o like compartilhe o vídeo com seus amigos Porque isso me ajudou bastante, dois mil inscritos E é eu esqueci que eu ia falar, meu Deus, tá acabando o tempo de gravar. Vai gravar mais A gente vai gravar mais live de outros vídeos, então sempre fica no canal Porque ativa as notificações pra você não perder vídeo, né? Apaga.